Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo aí Vou gravar um vídeo aqui, troca de conector de carga do celular Moto G5S Bem rápido esse vídeo, tá bom? Vou mostrar para vocês aí, mais um vídeo, graças a Deus aí, gravado pela RM Multicel Me chamo Heverson e tamo aqui, firme e forte, beleza queridos? Vamos lá Estação de retrabalho, eu uso a vazão de 4, A minha é uma Tritec 902. A temperatura eu vou colocar ela aqui em 450, tá bom? E vamos lá, vamos pro vídeo sem enrolação. Dá uma aquecidinha aqui no, no na placa, né? Dá uma aquecidinha nela. Viu que a solda começou a amolecer, a brilhar? Você tira. Acabou. Tirou o conector. Vamos lá, agora a gente vai fazer uma limpeza aqui nessa placa. Vamos lá, pessoal. Hoje, dia 30. Deixa eu confirmar aqui. 30 de abril, 5h10. Graças a Deus, aí mais um dia. Né, finalizando e vamos pra cima eu costumo fazer assim eu coloco um pouquinho mais de solda aqui ó que eu vou tentar tirar com a malha de soldadora então ó um pouquinho mais de solda aqui, certo e aí você vem com a malha de soldadora vamos lá Limpou, ó. Sem muita pressa, viu pessoal? ó Vai com calma. Vai passando a malha, ó. Você vê que não sai, você vai depois pôr mais um pouquinho de solda, tá? Olha lá, saiu ali. Corta o pedaço da malha que já pegou solda. Eu vou colocar mais um pouquinho de solda aqui. Ó, aqui vai ser jogo rápido. Mais um pouquinho aqui, aqui, certo? E vamos lá de novo. Vamos com a malha. Ó, olá. Limpou, ó, ó, tá vendo? Ó lá, devagarzinho, ó. Ó lá, já foi. Certo? Agora aqui a gente vai dar uma limpadinha aqui, ó, pega o cotonete. Um abraço pra você aí que tá me vendo aí nesse vídeo, que Deus te abençoe grandemente. seu é o desejo da família RM Multicel. Beleza, meus queridos? Olha lá. Limpou, dá uma secadinha. Ó, mais um pouquinho de álcool aqui. Olá, tudo bem? Bom, aqui ó. Gravando aqui ainda na loja, o pessoal passa aqui, cumprimenta, tem um carinho grande por nós, nosso trabalho, nossa família. Ainda tem mais um pouquinho ali de solda ali e a gente vai tirar ela agora, quer ver ó? Só um pouquinho aqui ó, tá vendo? Ó, e, e vamos lá. Com calma, sem pressa, ó. ó lá, saiu. Aí agora aqui é o seguinte: a gente vai trabalhar, vai passar uma solda agora aqui no conector de carga no conector aqui pessoal ó costumo dar uma raspadinha bem de leve tá bem de leve ó Raspei um pouquinho eu acho que está muito brilho aqui eu vou dar uma diminuída na luz aqui não sei se vai adiantar muito mas vamos lá aí eu vou pegar aqui agora a solda em pasta que eu uso essa daqui ó vamos ver se dá para mostrar para vocês aí mechanic não sei se vai dar para ver, mas essa que eu uso e é muito boa, viu? Vamos lá. Aí eu ponho a solda aqui, ó. Eu vou ter que aumentar um pouco o brilho, diminuir, mas pra mim tá um pouco ruim aqui, gente. Ó. Eu acho que vai. dar pra vocês terem uma noção aí, tá bom? Aí eu venho aqui com a ponta, ó, com o ferro de solda. O ferro de solda que eu estou usando aqui, gente, ó, eu vou mostrar, eu não vou conseguir mostrar porque ele está fixado aqui. Mas o meu aqui é um bacon 950D. O ferro de solda muito bom, muito bom mesmo, tá bom? Então aqui eu já coloquei, já pus a solda aqui, ó, tá vendo? Agora aqui é o seguinte, vou dar mais uma limpada aqui álcool isopropílico, aí mais um pouquinho. Ó. Vou limpar aqui mais um pouco, tá? Ó, muito cuidado com o microfone, tá bom, gente? Microfone aqui, se você estacar o isopropílico nele, vai zoar. Pasta, né? Se a pasta, se a, o fluxo escorrer, vai zoar. Beleza? Então, agora aqui a gente vai fazer a. a, a vamos colocar aqui o conector de carga. Que, que eu costumo fazer cada um tem um jeito de trabalho tá eu vou colocar aqui agora a solda a o fluxo a pasta né vou colocar a pasta aqui ó coloquei tá aí eu vou fazer o que eu vou colocar um pouquinho de, de, de solda é nos contatos aqui ó ó tá vendo aqui ó ó tá bom renova essa solda aqui ó aqui principalmente que que acontece depois na outra parte nos terra onde vai ter que ficar bem fixado você põe depois você põe mais solda lá mas aqui ó já para ficar beleza e aí agora a gente vem com o conector aqui. Vou colocar a estação de retrabalho aqui 450. Vazão de ar. Continuo no. Eu vou colocar 3,5, tá bom? E vamos aquecer essa placa agora aqui. Olha o que eu costumo fazer é assim, ó. Vou esquentando. Opa! Vou colocar aqui, ó. Esquentou aqui, opa, disfarça, de ponta cabeça não vai, vamos lá, coloquei, aí eu vou aquecer um pouquinho, ó, desceu, já foi, tá, não dá muito calor nele não, senão se danifica o conector, beleza? Deixa eu ver aqui como é que ele ficou. E agora aqui é o seguinte, ó. Nós vamos, deixa eu tentar mostrar de uma forma melhor para vocês aqui. Olha lá, já, tá vendo? Já assentou as soldas ali, ó. Os terminais já estão fixados, tá vendo? Então agora a gente vai fixar o conector. Como é que a gente vai fazer isso? Eu costumo fazer assim, ó. A estação aqui já está em ponto de bala, ó. Colocou, foi. Tá vendo, gente? Ó. Mais um aqui, ó. Já foi. Não coloca muita solda aqui nessa parte, porque senão o carregador não entra depois, o pininho dele, tá vendo? Aí a outra parte eu faço assim, ó. Eu vou tirar aqui. E viro. Ó. Deixa eu ver se eu coloco bem pra vocês verem aí, ó. Tá vendo? Fixei aqui na minha base. E aí eu venho com a solda por baixo. Ó. Vamos aqui, ó. Ó lá. vendo? Esquentou um pouquinho, já foi, ó. Olha ó, ó lá, já foi, tá? Aqui, ó, tá vendo? Você dá uma reforçada na parte de baixo, ó. E aqui, mesma coisa. Um pouquinho só, ó, Já foi. E agora a gente vai ver como é que ela ficou lá do lado de cima. Olha lá. Tá vendo ali, ó? E ainda ficou um pouquinho. Eu posso colocar um pouquinho de solda daqui, ó. Desse lado aqui, vamos tentar pôr por aqui. Senão a gente põe lá por baixo de novo. Tá vendo ali que ficou um pouquinho fraco ainda na solda? Vamos ver se a gente consegue pôr por aqui mesmo. para não ficar mexendo muito na placa. Ó, e entenderam? Aí o que, que a gente vai fazer? Eu vou dar uma limpada nela aqui. Vou dar uma escovada. Hum, aqui a escova, dá uma escovada aqui nela, ó, de leve, não, não esquecendo que o microfone tá aqui do lado, tá? Ó, limpou, vou dar uma secada aqui, olha lá, essa, essa placa aqui ela já passou em outra assistência, por isso que ó você percebe que já tem até um, umas marquinhas aqui nela, mas nada que vai influenciar. Então o que eu vou fazer aqui agora? Ó, tá vendo que ainda do lado desse outro lado aqui, ó? Dá falta um pouquinho. Tá? Então o que eu vou fazer? Mas ó, já. Aqui ele já está bem fixado. Tá vendo? Falta um pouquinho. Eu vou pegar o ferro de solda e vou tentar dar uma melhorada aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? um pouco uma pasta. Eu vou virar de novo aqui, ó. Desculpa, gente, tô com a garganta irritada aqui. Mas vamos lá. Melhorar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Vou mais um pouquinho. E vou dar uma melhorada agora aqui, ó. Ó, oh. pois aqui esquenta e deixa a solda descer, tá? Mesmo esquema aqui, ó. Deixa a solda descer. Snoopy, Snoopy, pessoal, Snoopy, casinha, casinha. Vamos, rapaz, casinha, casinha. Cachorro começou a latir aqui, pessoal. Snoopy. Casinha. O Snoopy é o segurança aqui, pessoal. Então, passou um cachorro do lado lá, e ele já fica agitado. Mas vamos lá. Voltando aqui para o vídeo. Aí, o que, que eu vou fazer aqui agora? Ó. Vou virar aqui e a gente vai ver como é que ficou aqui do outro lado. Olha lá. Aqui ele já fixou. Tá? O que, que eu vou fazer agora? Aqui eu vou dar uma melhorada só nas soldas aqui, ó. Nas trilhas. Snoopy. Me prende ele aqui, por favor. Tá vendo ali, ó? Casinha. Yasmin. Prende ele. Aí, pessoal. Aqui, ó. Agora a gente vai dar uma melhorada nessa, uma reforçada aqui. Ó, tá vendo? Ó, ó, lá, gente, tá vendo? Aqui ele já tá bem fixado esses terras aqui. Ó, ó. Aqui está fixado, aqui já não sai mais, só se for mau uso da parte do cliente, mas ó, já foi, tá? Vendo ali ó, fixou, então a gente prendeu bem esses, esses pontos, e aí você vai fazer o teste aqui ó, ó. Tá vendo aqui ó, alfinete, ó, e aqui já foi. Aqui já era, aqui esse conector aqui, ele tá bem posicionado, bem fixo, tá? E graças a Deus, aqui pode ter certeza que você já não vai ter mais problema é, de soltar, que nem eu disse. Só se for mau uso por parte do cliente, porque tem, tem uns clientes que conseguem umas façanhas que, só por Deus. Tá bom, meus queridos? Ó, vídeo rápido aqui, nem tão rápido, peço perdão aí pelo, pelo áudio, né? O nosso segurança aqui começou a latir, mas estamos aí, estamos firme e forte aí. Que Deus abençoe cada um, espero ter ajudado. Conta conosco, RM Multicel, Reverson tá bom? Essa família aqui está aqui para servir vocês. Um forte abraço, Deus abençoe.